A Casale é uma empresa que já tem 54 anos, vem de uma forte tradição familiar e tem como um forte da sua linha para a pecuária intensiva. É, Jaqueline, a empresa está passando né, de pai para filhos. Conta um pouco dessa trajetória desses 54 anos. A Casale é uma empresa de São Carlos, São Paulo e nós iniciamos com a pecuária intensiva no Brasil e na América Latina com os misturadores de ração. Então, nós somos pioneiros na, nesse produto que hoje é o nosso carro-chefe, além de, de termos colhedoras de forragem, distribuidores de esterco, é, distribuidores de ração para semi-confinamento. Então, a gente tem uma linha completa para a pecuária intensiva, desde pequeno produtor até os maiores confinamentos do Brasil. Hoje, o que é o forte de venda aqui na região sul? Aqui na região sul tem muita Total Mix, que é uma misturadora de ração. É, total de três roscas, então ela é horizontal, é, focado em uma dieta diversa, desde pré-secado, ração, é, ela é uma máquina mais flexível para o confinador e temos também é, o nosso, que é o mais forte mesmo na região, é a máquina vertical, como a região trabalha muito com os rolos de pré-secado de feno, ela é uma máquina que se adapta muito bem aqui no sul. É, nesses 54 anos, como que a empresa vem trabalhando o aperfeiçoamento tecnológico, acompanhando a evolução do próprio produtor rural, né? durante esses anos se tornando cada vez mais, exigindo mais sustentabilidade, mais tecnologia, então como que vocês vêm pensando isso também? É, a Casale tem um foco muito grande na necessidade do produtor, então a gente... Fica muito junto, a gente está muito próximo, a, gente, a própria família, né, assim como nossos colaboradores estão muito no campo, para ver a necessidade e trazer para desenvolver dentro de casa. É, e sempre pensando assim, ah, vamos trabalhar com a produtividade do pecuarista. No resultado, um gado de maior qualidade, é, uma carne de maior qualidade, um leite com mais sólidos, proteína, gordura. Então, os nossos produtos eles agregam valor para o pecuarista e é assim que a gente trabalha, com foco no campo. A empresa também vem trabalhando bastante com qualificação, profissionalização, né? Perfeito, a gente está profissionalizando a nossa gestão, é, estamos aí com parceiros instituições para nos auxiliar nesse processo e a gente está trabalhando muito forte na qualidade do produto, na entrega, no serviço. Então, esse é o nosso objetivo com os nossos clientes, com o pecuarista. E agora, assumindo os filhos, assumindo essa trajetória, já que o pai trilhou... Sim, sim. É uma honra para nós né, dar continuidade nesse processo. É, como meu pai foi um dos idealizadores aí da, da pecuária intensiva no ramo de maquinários no Brasil, para nós é um orgulho dar esse, essa continuidade num lindo trabalho que ele iniciou e também ajudar o Brasil nesse fortalecimento. Obrigada, Jaqueline, e boa sorte agora nessa nova trajetória. Muito obrigada. Eu sou Elisa Malicheski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink.